Paz e senhores, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus e feliz dia das mães! Hoje eu quero fazer um mini vídeo super especial só pelo dia das mães, que eu sou apaixonada na minha na minha avó e eu acho que todo mundo tem que ser apaixonado na própria mãe sim. Então, eu quero deixar uma palavra rápida. Salomão foi o cara mais rico, poderoso, supremo da terra. Ele tinha muito dinheiro, ele tinha muita sabedoria, as pessoas amavam ele de paixão. Ele era um cara que onde ele encostava virava ouro, ele seria tipo assim... O dono do Facebook com a Google, com a, a Apple, e a Disney e a Pixar hoje em dia. E o McDonald's. Ele era um cara assim que todo mundo olhava e falava, nu! E na época as pessoas se curvavam diante de Salomão. Porque ele era muito inteligente, ele era muito sábio, ele era muito rico. Ele que construiu o templo do Senhor, e ele era filho de Davi, que era o maior rei da história de Israel. Então Salomão era o cara. Era o cara. E a gente passa a vida inteira querendo ser o cara, a cara. Aqueles que conquistam as melhores coisas, que conquistam ah, as pessoas. E aí a palavra de Deus traz algo que eu preciso compartilhar nesse dia das mães rapidamente. Bem... Primeiro que Salomão escreveu o um livro de provérbios, e lá em provérbios 1, de 7 a 8, está escrito assim, Filho meu, ouve o ensino do seu pai, e não deixe a instrução da sua mãe, porque serão diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. Então, aquilo que seu pai te ensina, aquilo que sua mãe te instrui, vai trazer majestade e honra para a sua vida, vai trazer prosperidade, vai trazer colares e coroas. Sabe o que isso quer dizer diadema, colares? Isso quer dizer nobreza, isso quer dizer destaque. Pessoas que honram seus pais, que, honram, que ouvem o que sua mãe diz, isso é destaque, porque não existe filho amaldiçoado, toda vida que vem, vem porque o Senhor quis, então a sua mãe já é canal de bênção na terra, mesmo que não pareça. Mesmo que você olhe para ela e fale, sério? Minha mãe, ela fez tanta merda na vida? Mas ela foi escolhida por Deus para gerar você, como Deus escolheu Maria para gerar Jesus, Sara para gerar Isaac, Ana para gerar Samuel, ela escolheu sua mãe para gerar você, e você veio para essa terra para fazer a diferença. E aí, se você olha para sua mãe e ainda não consegue olhar para ela com esse olhar de admiração e de amor ou não sabe como se como lidar com ela. Aí vem o que Salomão fez. A mãe de Salomão era Batseba. A palavra de Deus já deixa muito claro que Batseba e Davi tinham feito coisa errada na palavra. Então ela não era uma mulher só de exemplos perfeitos, a santa do oco, não era não. Ela tinha defeitos, ela tinha erros, mas era a mãe de Salomão. E aí a palavra de Deus mostra em 1 Reis 2:19 como que Salomão tratava a mãe dele. Foi, pois, Batseba falar com o rei Salomão para falar sobre Adonias. O rei se levantou para se encontrar com ela, se inclinou diante dela, se sentou, então se sentou no trono e mandou por uma cadeira para sua mãe, e ela se sentou à sua direita. O rei mais esplendoroso de Israel, o homem mais sábio que já viviu, se levantou e se curvou diante da mãe dele. E ainda preparou um descanso, um descanso do lado mais... O segundo lado mais poderoso da terra, né, que é a cadeira direita do rei, por isso que é onde Jesus está sentado. Salomão tratou a mãe dele com toda a honra e glória que ele poderia. Ele se despiu ali de toda a glória que ele tinha quando as pessoas curvavam diante dele e se curvou diante da mãe dele. E às vezes a gente tem dificuldade de fazer uma ligação, mandar uma mensagem, comprar um presente. A palavra de Deus é muito clara. Honra seu pai e honra sua mãe e seus dias serão maiores nessa terra. Quanto mais você honra seu pai e sua mãe, mais você vive. Se sua mãe não está viva ainda, entregue esse sentimento para o Senhor. Faz uma oração para o Senhor, entregando seu amor por ela, sua gratidão por ela. Agora, se ela vive, não perde a oportunidade. Ame ela, honre ela, dê uma cadeira ao lado, se curve diante. Não porque ela é Deus, mas porque o Senhor a escolheu para ser a sua mamãezinha. E nós temos o privilégio. A honra, a graça, a glória de estar vivos nesta terra, podendo cumprir os nossos queridos propósitos pelo Senhor. Amém? Que o Senhor te favoreça. Feliz Dia das Mães!